que um dos principais poderes para lidar com as novas variações de vírus e bactérias está dentro de você em seu sistema imunológico quanto mais bem preparado estiver nosso terreno ou seja o nosso corpo mais eficiente ele será as nossas células de defesa são diretamente influenciadas pela nossa nutrição e por hábitos saudáveis por isso dormir bem o suficiente manter uma dieta equilibrada se hidratar Praticar exercícios físicos, evitar álcool e cigarros e tentar manejar o estresse são fundamentais para a nossa imunidade. Dentre vários nutrientes que nos ajudam a melhorar a imunidade, a vitamina C é uma das que merece grande importância. As principais fontes de vitaminas, minerais e compostos bioativos provêm dos alimentos. Porém, quando o consumo não é suficiente na dieta, os suplementos são aliados super importantes. Pensando nisso, desenvolvemos uma alternativa prática e eficaz para colaborar com a imunidade, VIT-C for Protect. Esse produto possui uma combinação de vitamina C, zinco, lisina e beta-glucana de levedura com foco na proteção imunológica. Deixa eu te de falar um pouco mais sobre cada ingrediente. A vitamina C é uma das vitaminas mais conhecidas. Ela participa de vários processos no nosso organismo e uma das ações dela é na proteção das células contra a ação dos radicais livres, aumentando as defesas naturais do nosso corpo. O zinco é um mineral tão importante que mais de 300 enzimas do nosso corpo dependem dele para funcionar. Ele é crucial para que aconteça a proliferação de vários tipos de células do sistema imune. A lisina, além de ser um dos aminoácidos essenciais que formam todas as proteínas, pode prevenir e ajudar no tratamento de infecções virais, especialmente do herpes. Já a beta-glucana de levedura é um tipo de fibra que é extraída da parede celular da levedura Saccharomyces cerevisi, capaz de atuar na imunidade inata, melhorando a ação dos macrófagos, que são as células do sistema imune, que são responsáveis em englobar e destruir os vírus. Por causa disso, ajuda na prevenção de infecções. Deu para perceber como a união desses ingredientes faz a diferença? Juntos, eles promovem maior equilíbrio ao organismo, reforçando nossas células de defesa. Vou te contar uma coisa bem interessante. Você sabia que precisaríamos consumir 6 laranjas ou 10 limões para atingirmos os 500mg de vitamina C disponíveis no Vit C4 Protect e quase 5kg de brócolis para chegarmos aos 10mg de zinco? É isso mesmo. Então, se você precisa de alternativas práticas e eficientes para ajudar a seguir um estilo de vida saudável, contribuindo para a sua imunidade, o C for Protect pode te ajudar. A sugestão de uso é de duas cápsulas, uma a duas vezes ao dia, ou conforme orientação profissional. Cuidar da saúde é primordial e a sua imunidade agradece.